Sarve, sarve, nação de brincantes! E hoje a Vornei aqui, a Colá, vai ensinar para vocês o nosso arraial Olímpico. É, meus amigos, vamos fazer um arraial envolvendo as Olimpíadas que tá chegando aqui. É o seguinte, meu povo, nós vamos ter que pintar o chapéu de palha das cores dos Arcos Olímpicos. Azul, que representa a Europa, o preto que representa a África, o vermelho, continente americano, o amarelo, continente asiático e o verde, continente da oceania. E aí o jogo é o seguinte, a brincadeira é o que tem no chapéu. Chapéu oculto. Para as crianças, para os brincantes descobrirem o que, que tem aqui dentro, nós vamos fazer algumas charadas. Por exemplo, atrás de cada chapeleta dessa nós vamos mostrar que tem um objeto escondido, um objeto temático da festa junina, que envolve história, que envolve elementos e figuras representadas, coisas que tem dentro das festas juninas, tá certo? Então, quando a gente pegar lá o, o chapéu azul, a gente pode dar as dicas assim, é... criança que brinca com ela, amanhece molhada... Foi o nascimento de João Batista para anunciar. Tem formas de cone, quadrados e triângulos. E aí, quem acertar, vai lá, mostra. A gente me levanta, pega o chapéu e mostra aqui a fogueira. Muito bem. Quem acertou a fogueira, marca um ponto. E atrás de cada chapéuzinho desse, a gente tem um elemento voltado. Vou colocar aqui. Um elemento específico da festa junina, aqui no amarelinho a gente tem uh, dicas, vertical, horizontal, jogo de azar, jogo de sorte, Tinquina, dois patinhos na lagoa e é nada mais nada menos o jogo de bingo, muito praticado nas festas juninas, e aí a gente volta aqui, coloca de volta e aí a gente coloca os outros objetos. Então eu vou mostrar para vocês o que, que tem aqui. No preto nós temos o balão, onde a gente pode contar a história do balão. No vermelho nós temos aqui o milho, a pipoca, para a gente falar a importância da, do cultivo, da colheita da gastronomia que é feita com milho. E na última nós temos aqui o jogo do Correio Elegante. A brincadeira também muito usada nas festas juninas. Então esse é o nosso Arraial Olímpico. Eu vou me despedir de vocês colocando a minha medalha porque eu venci o jogo. E nós estamos no pódio do jogo. Até mais, pessoal.